Quando já não pudermos mais chorar E as palavras forem pequeninos suplícios E olhando para trás, vimos apenas homens maiados. então, alguém saltará para o passeio Com o rosto já belo, já espontâneo e livre E uma canção, nascida de nós ambos Do mais fundo de nós, a exaltar-nos Tu sabes se te quero e se fomos os dois abandonados, Abandonados para uma bandeira, Para um riso que sangre, Para um salto no escuro, Abandonados pelos lúgubres deuses, Pelo filme que corre e desaparece, Pela nota de 21 pedais, Pela mobília de duas cadeiras e uma cama, Feita para morrer de nojo. Minha criança, A quem já só falta cuspir, E enviar corpo e bens para a barricada. Meu igual, Tu segues-me. Tu sabes que o caminho é insuportavelmente puro e nosso. É um duende gritando no telhado as ervas misteriosas. É um rapaz crescendo ao longo dos teus braços. É um lugar para sempre solene, para sempre temido. E o rocio é uma praça para fazer chorar. Salvei, arquitetos! Mas choremos tanto que será um dilúvio, automóveis, dilúvio. Sobretudo os dilúvio, soldadinhos dilúvio. E quando essa água morna inundar tudo, então, oh arquitetos, trabalhai de novo, mas com igual requinte e igual vontade, de trazer-nos rosas e arame, homens e arame, rosas e arame.